Senhor Presidente da República Senhor governador de São Paulo Senhor prefeito da capital Senhor presidente do Banco Interamericano do Senhor presidente da Câmara do Senado Ministros embaixadores senhores empresários senhores empresárias que acreditam no nosso país e aqui vieram para atualizar as informações, tirar dúvidas sobre aquilo que nós estamos fazendo. Esse encontro, meus amigos, se realiza no momento em que estão restaurados os fundamentos da economia brasileira, e criando bases para o desenvolvimento sustentável. Nos reunimos no momento... Em que realizamos profundas e audaciosas reformas. Reformas que são consideradas por um amplíssimo espectro econômico, social, político, como sendo absolutamente necessárias e incontornáveis. Afinal de contas, quem, em sã consciência, pode imaginar? que este sistema de previdência social, estruturalmente deficitário e socialmente injusto, o os brasileiros de hoje e de amanhã. Quem são consciência pode se dar conta do fato de que no Brasil foram ajuizadas no ano passado 4 milhões de ações trabalhistas de uma força de trabalho formal de 30 milhões de pessoas. É o dobro, meus amigos, de todas as ações que são ajuizadas no país da OCDE. Quem se conforma com esta situação são apenas alguns setores mais reacionários, fascistas, turbulentos da vida política brasileira e as corporações, obviamente, que são ligadas a eles. E a nossa diplomacia, meus amigos, desempenha, como sempre, um papel importante no esforço que estamos fazendo para superar esta crise, a mais grave recessão da nossa história política. O Brasil, meus amigos, hoje é muito diferente do Brasil que saiu do ciclo autoritário de 1985. Conquistamos a democracia institucionalizamos a democracia na Constituição de 88, mas ainda tínhamos enormes fragilidades estruturais que afetavam gravemente a presença internacional do Brasil. Basta lembrar que o Brasil chegou a defetar a moratória da sua dívida externa. Poucos se dão conta do quanto nós avançamos nesse período. E o presidente Moreno, no rápido panorama que traçou do Brasil de hoje, nos permite lembrar que o Brasil avançou imensamente nas últimas duas décadas. E não foi apenas pelo esforço de um partido, de uma corrente política, como querem acreditar alguns, ou fingem acreditar alguns. Isso é parte de uma construção coletiva de todos os brasileiros. Nós reconquistamos o Estado de Direito, aprimoramos a nossa democracia, a nossa gestão pública aos trancos e barrancos vem sendo aprimorada constantemente. E mesmo nesse cenário em que há turbulência política, mas não turbulência institucional, as instituições democráticas demonstram a sua solidez e a sua resiliência investigações em curso sobre a Operação Navajaca, a imprensa livre, a liberdade de expressão, o funcionamento dos mercados, são uma demonstração inequívoca desta realidade. Eu creio que seja difícil, meus amigos, encontrar um país com maior independência do seu judiciário, do seu poder de investigação, da Polícia Federal e do Ministério Público. No plano econômico, nós nos desvencilhamos, Pesado fardo da hiperinflação, deixamos para trás as crônicas crises de balanço de pagamentos e hoje temos um robusto colchão de reservas internacionais. Nós recuperamos o valor da responsabilidade fiscal, desenhamos políticas sociais inovadoras e foram sendo aperfeiçoadas e que hoje são uma referência internacional que o Brasil tornou-se uma grande potência agrícola e, também, uma grande potência ambiental. Um rápido sobrevoo, meus amigos, nos momentos mais marcantes, nos líderes que se sucederam no Comando do País, permite-nos identificar uma linha de continuidade e um surto ocasional de populismo e de intervencionismo desastrado não conseguiu reverter. Se não vejamos, Sarek foi o presidente da redemocratização, como o da abertura comercial e o da Conferência Ambiental em 92. Fernando Henrique, ainda no governo Itamar, derrotou a infra-inflação e iniciou programas de inclusão social que permanecem até hoje. Fortaleceu a inclusão social e colocou o combate à pobreza, pobreza extrema no centro da agenda política do país. Michel Temer, que chegou ao governo com caráter efetivo a menos humano, poderia perfeitamente ter se acomodado nessa situação. As conquistas que já foram obtidas, mudado algumas figuras do Ministério, Deixar lo passar o tempo tranquilamente. Mas não. O presidente Temer não faz apenas um governo de transição, faz um governo ousadamente reformista que busca atualizar o legado dos seus antecessores, preserva a institucionalidade democrática, dialoga permanentemente com o Congresso onde tem sólido e majoritário apoio controla a inflação, confere sustentabilidade aos programas sociais, lança as bases de uma duradoura responsabilidade fiscal com a Emenda Constitucional do Teto dos Gastos. Inaugura uma nova geração de reformas e modernização do Estado brasileiro. Esse é o Brasil que hoje este é o Brasil que se apresenta num cenário internacional repleto é de desafios, uma vez que surgem aqui ou ali é, tendências isolacionistas, e que configura um cenário internacional e difícil de difícil navegação. Mas o Brasil, nesse ambiente, tem um senso claro de direção. Queremos estar presente no mundo, e queremos que o mundo esteja presente no o nosso país. A estabilidade e a prosperidade da América do Sul são prioridades para a nossa política externa. O Mercosul continuará sendo a nossa principal plataforma regional. E estamos trabalhando em parceria com sócios fundadores do bloco para eliminar as barreiras que ainda existem ao livre comércio entre os países. Temos já uma sólida rede de acordos de livre comércio na América do Sul e estamos enfrentando o um desafio do de acesso aos mercados globais. E nesse contexto, o acordo com a União Europeia será fundamental e esperamos concluí-lo rapidamente, aproveitando o interesse renovado dos nossos parceiros europeus. O Mercosul conversa também com o Canadá, pretende aprofundar e aproximar-se com parceiros como Japão, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul. Temos uma relação privilegiada com a China, uma relação constante com os Estados Unidos e, além disso, estamos avançando num processo de intensificação do diálogo com os, com os países da Ásia Pacífico. Estamos em plena negociação com o México para ampliar o Acordo de Complementação Econômica de vigor. Nós acreditamos baseado em regras, acreditamos no multilateralismo e acreditamos que o nosso país tem força para se colocar com a presença cada, mais, cada vez mais forte e construtiva no cenário internacional. Nós temos confiança no futuro, nós temos capacidade de enfrentar desafios, de nos renovar e projetamos um Brasil, um Brasil que não hesita a seguir em frente. Senhor Presidente, eu tenho certeza que, mercê desses esforços do governo e do setor produtivo da sociedade brasileira, o senhor, que assumiu o governo a menos de caráter efetivo há menos de oito meses, entregará o governo ao seu sucessor no dia 1 de janeiro de 2019, um Brasil muito melhor do que estava quando o senhor assumiu o presidente. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos as palavras do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Michel Temer, presidente Luiz, presidente Moreno. Cumprimento a todos, já que a oportunidade já foi citada anteriormente. Agradecimento aos de forma breve, complementando inclusive muitos músico